É ano novo e eu decidi começar com o pé direito abrindo 20 caixas novas. Essa caixa aqui que tá aqui no meio, mano, que é uma caixa promocional de ano novo e é a caixa mais cara. Eu vou checar rapidamente cada uma das caixas, começando com essa de 90 centos de dólar, que dropa faca, mano, pelo jeito aqui, ó, dropa três facas, então, apesar de ser uma faca bem baratinha, tem gente que vai dropar faca aqui nela. A segunda caixa mais barata custa 1,85 e nessa caixa o melhor drop possível é uma carambite. Aí tem a caixa Celebration de 6 dólares que Dropa Carambit Fade ou Baioneta Gema Doppler, mano. São os dois melhores skins, eu acho. Não, na real também tem Desert Hydra. Caixa de originais de 13 dólares. Vem também várias facas com uma chance de também cair Wild Lotus, mano. Essa cara aqui é no momento a cara mais cara do CSGO. E por fim chegamos aqui na caixa do meio, né, mano? A caixa Gold. Essa aqui custa 31 dólares e a gente consegue nela Butterfly Knife Lore, cara. Butterfly Gema Doppler também. E Dragon Lore. Por isso que tem a Dragon Lore na capa ali da caixa. Eu vou abrir 20 caixas dessa, mas antes eu vou abrir uma de cada, começando com a caixa mais barata de 90 cents, coloquei no modo rápido beleza, segunda caixinha que custa 1,85 doll, vamos ver ó, oh, profit boa, celebration 6,30, já caiu umas coisas insanas mano, já tá aparecendo aqui ó, muitas coisas tops nessa caixa aqui, deixa eu abrir mais uma vezinha, vai que vem sorte, hum e vamos para a última caixa, aqui, antes a gente abrir as 20 caixas da mais top. Mais uma vez aqui, só para ver de qual é que é. E agora sim, mano. Ó, abri três vezes as duas aí, últimas. E essa daqui veio uma Scout. É a Scout que eu uso, mano. É a Scout que eu gosto de usar, só que essa daqui veio minimal wear. Será que se eu já vier aqui para fazer doideira, tem a Blood New the Water Factory New, mano? E a chance desse upgrade é 63%. Olha eu já começando bem. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, errei. errei. Caixa Gol, vou abrir apenas 20, tenho grana pra Abrir mais, mas vou querendo abrir 20 E eu vou, acho que de duas em duas aqui Pro coração sentir aí A pressão devagar, tá ligado? Se eu botar 5 Aqui de uma vez, não vai ter tanta graça Faquinha, faquinha, faquinha, já pagou O meu prejuízo, faquinha de 95 Dólares, a gente abriu duas caixas Por 62, só faquinha Já era lucro demais, ainda veio outra skin conjunto, ó, essa MP9 aqui da direita Ela é boa, eu acho não tanto, vamos que, mano Eu quero pegar pelo menos uma das skins Olha a Dragon Lore ali, eu quero pegar uma uma das skins que tá aqui na linha do topo, velho uma dessas... <risos> uma dessas facas aqui Que tá ali na frente E agora veio essa Alp, mano, essa Alp é boa Beleza, foi Profit Vamos lá, mais duas skins aparecendo Essa em 9 ela cai toda hora, né? E aqui já foi 10 caixas Mais aquela faquinha novamente Que é a faca mais fácil de pegar, né? Bora, tem que vir uma das facas tops ali agora, mano Vamos ver Essa caixa, será que ela ainda tá valendo bastante? 48 dólares Vale bastante Mas não tanto quanto as facas que estão ali, mano Falta quatro caixas, mano. Se eu for abrir só 20, não sei se eu vou me segurar. A casinha boa, cara. A casinha boa. E agora é tudo ou nada. Vamos que vamos. Será que dropa alguma coisa boa nas últimas caixas? Quer saber? Em vez de abrir 20, eu vou abrir 25 pra ter certeza que eu não vou embora sem descobrir uma skin insana aqui dentro dessa caixa. Vai, vai. Todas as skins da primeira página vão num upgrade E as skins da segunda vão em outro upgrade Meio suicida Se a gente tivesse pegado o melhor drop dessa caixa Seria uma Butterfly Butterfly Lore ou Butterfly Gema Doppler Tirando a Dragon Lore, né? Também teria a chance de vir a Dragon Lore Mas acho que não em 20 caixas teria que abrir umas 200 Portanto o que eu acho válido é a gente tentar um upgrade Pra uma dessas duas butterflies Só que eu acho que não dá direto Eu acho que tem que ter dois upgrades, cara E aí que o risco tá alto Porque, ó, se eu colocasse aqui direto Ia ser apenas 30% de chance Então eu vou tentar conseguir antes uma skin que seja mais ou menos metade do preço dessa butterfly E eu acho que a gente vai nessa carambite aqui primeiro, cara Esse é um upgrade que eu vou colocar 60% aqui só pra não perder Vai, vai, 60% 30% aqui, eu acho que eu já ganhava. Agora, que é o um upgrade arriscado pra caramba, velho. Que eu tenho que ficar entre Butterfly doppler ou a Butterfly Lori. Porém, eu acho que tá sem estoque. Então, vai ter que ser ela mesmo. A doppler Falei que ia jogar todos os itens da segunda página no upgrade. Então, vai agora. 3.6%. Não é possível que dá pra acertar. E dá, mano. E dá. Caraca, velho. Mas agora é o upgrade real, velho. É o upgrade real. Vai do lado esquerdo. Vou colocar pra ficar 51%. 150 dólares eu tô colocando, mano Vai, vai, vai Vou colocar um pouco de grana do meu bolso Mas no final, se eu conseguir essa faca de 1.800 dólares Eu vou sair no lucro Olhos fechados, upgrade na tela Bora Vou ter que olhar, vou ter que olhar, vou ter que olhar Parou, parou, parou Coloquei o lado certo, velho Certinho na esquerda Rapaz, que doideira, mano Tá aqui a faca, galera Antes eu vou checar qual que é a fase dessa Gema Doppler Porque são quatro fases diferentes Além da possível Emerald, é claro Mas não é o caso, já dá pra ver aqui E tá aqui, ó, Float 0.03 Faca bonita É uma Gema Doppler Phase 1 Eu abri 25 dessas caixas do ano novo Eu vou fazer as contas de quanto que deu Foi Aproximadamente 75 dólares nessa caixa Mais... O adicional que eu coloquei no último upgrade de 150 dólares. E um adicional de 20 dólares no primeiro upgrade. Então eu gastei aos 150 dólares mais ou menos. E saí com essa faca insana, mano. VG. E galera, tá aqui a faquinha, mano Muito insana, na moral, velho É uma das facas Butterfly mais legais aí Do mercado de CSGO, acho que essa daqui A Butterfly Dopper também, mano São muito tops, Butterfly Face também É uma que eu gosto bastante, que eu tô com uma no meu inventário Inclusive, se quem quiser comprar, tô vendendo Pelos meus cálculos, uns 700 dólares De lucro aqui, se você quiser adicionar Créditos aqui no Keydrop, na hora de adicionar Não esquece do código login pra você ganhar Bônus aí, e o link do site tá na descrição Entra pelo link pra você não chegar no site Errado, eles aceitam todos esses métodos que estão aí na tela pra você conseguir depositar, de acordo com o que você vai depositar, você vai ganhando coins aí pra você poder trocar por caixas e também os pontos natal que ainda tá rolando. Tamo junto galera, a gente se vê no próximo vídeo aqui no Q Drop um abraço, falou!